Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação guiada do canal Arte de Mudar. Eu sou a Daniele Mangini e vou te conduzir em mais uma meditação guiada. Apoie o canal deixando o seu like e também inscreva-se. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Você ainda pode seguir o Arte de Mudar no Instagram, arroba Arte de Mudar. Para começar essa meditação eu te aconselho a tomar três respirações conscientes, profundas, inflando bem no seu abdômen. Ao exalar expulse todo o ar dos pulmões por pelo menos três vezes. Estas respirações te ajudarão a entrar em um outro estado de consciência. Depois de tantas emoções desse ano histórico que vivemos, chegou o momento de fazer uma retrospectiva de tudo o que aprendemos e o que ainda temos que aprender. Lembre-se que somos co-criadores da nossa realidade e por isso precisamos compreender as nossas ações e atitudes. uma respiração profunda e exale. Vamos começar pensando quais foram as três decisões mais importantes que você tomou nesse ano. Aquelas decisões que realmente mudaram a sua vida. Agora, eu te convido a aprofundar um pouco mais e, mês a mês, pensar em algo positivo e em algo não tão positivo que aconteceu em cada mês deste ano. Como se você tivesse que resumir em uma única só palavra. O que de bom e o que de desafiador? Aconteceu no mês de janeiro. Pense sem julgamentos. Uma coisa boa e uma coisa desafiadora. E em fevereiro, o que aconteceu na sua vida? Passamos agora para o mês de março para avaliarmos Pontos positivos e pontos a melhorar. E em abril, o que você fez de diferente em abril? Agora vamos para o mês de maio, fazendo a mesma análise. Lembrando que nessa época já estávamos no outono. E em junho, o que aconteceu de positivo e de negativo na sua vida? E agora aqui, você já está lembrando de como passou o inverno? Relembre o que aconteceu na sua vida no mês de julho. Tome uma respiração profunda e prepare-se para analisar os últimos seis meses desse ano. No mês de agosto, escolha algo positivo e algo desafiador. O que aconteceu na sua vida? Sem raciocinar muito, Faça o mesmo com o mês de setembro, quando já estava se aproximando a primavera. Inale, exale e em outubro, o que você fez de diferente? Muito bem, faltam só dois meses. Agora vamos analisar o mês de novembro. O que aconteceu na sua vida em uma palavra de positivo no mês de novembro? E também em uma só palavra, o que aconteceu de desafiador no mês de novembro? E para finalizarmos essa pequena e rápida retrospectiva, que aconteceu na sua vida no mês de dezembro. Fizemos esse repasso rápido porque a intenção não é raciocinar e ficar buscando respostas mas sim procurar o que de mais marcante aconteceu na nossa vida e a partir disso nós agradecemos, inclusive pelos momentos mais desafiadores. Sim, agradecemos a eles também, porque é através dos desafios que realmente podemos crescer e evoluir como seres humanos. Agradecemos sobretudo aos pontos positivos, as coisas boas que aconteceram conosco, as coisas boas que aconteceram neste ano e por isso dizemos gratidão, gratidão, gratidão. Agradecemos por essas decisões e ensinamentos e agora pense em três palavras. Só três, três palavras que você usará para o próximo ano, como por exemplo, pode ser tranquilidade, autocuidado e prosperidade. Agora é a sua vez, escolha as três palavras que vão nortear o seu próximo ano, que vão te dar uma direção para o próximo ano. Grave essas palavras no seu subconsciente, repetindo por três vezes essas três palavras. Inale e repita, mais uma vez, inale, repita novamente as três palavras. Para finalizar, para gravar de verdade essas palavras no seu subconsciente e na sua mente. Inale e repita essas três palavras. Ainda usando a sua visualização criadora, imagine que você está vivendo os seus sonhos. Os seus sonhos mais íntimos, mais profundos. Vejam quais pessoas farão parte dessa história. Em que lugar. Quais os aromas que você sente. Aproveite e coloque detalhes na sua visualização. Todos os nossos sonhos acontecem primeiro na nossa mente, para depois se materializarem. Essa é a regra. Primeiro imaginamos, sentimos, nos emocionamos e depois materializamos. Acredite no seu poder interior. Liberte a sua criatividade. Cocrie os seus sonhos. Vivencie-os em sua totalidade, dentro da sua mente. Agora que você já refletiu sobre os pontos principais que aconteceram na sua vida nesse ano, já tem as suas três palavras de poder para o próximo ano e já co-criou a sua realidade com os seus sonhos, você já está preparado para deixar este ano partir e abrir o seu coração para o novo. Eu, Daniele Mangini e toda a equipe do Arte de Mudar desejamos verdadeiramente que você seja muito feliz, que o seu próximo ano seja cheio de saúde, de amor, de prosperidade e que a gente possa se encontrar aqui, nesse mesmo canal, para meditarmos juntos por mais um ano. Gratidão! pela sua confiança e por me deixar te conduzir nesta meditação guiada. Desejo verdadeiramente que todos os seus sonhos se realizem, que assim seja, assim é e assim será. Feliz Ano Novo! Namastê